a sempre a a gente começa com o <risos> gente é o seguinte, a gente tá chegando a 2 mil inscritos é, okay. e então a gente resolveu lançar esse vídeo finalmente porque algumas pessoas pediram e vamos fazer um Ask Elefante isso mesmo então faz o que? Eu vou formular fácil porque eu tô só. <risos> a unha lá. Mande pra gente por todas as redes sociais ou aqui nos comentários desse vídeo a sua pergunta, tudo que você quiser saber sobre nós, Qual sobre o de... vídeo, qualquer coisa sobre a vida, que mande que com a hashtag, pra... ó. Pode ser que eu já não responda, mas vamos mostrar a hashtag. Quando aqui Onde é entra, não entra. Por aqui por aqui. É hashtag Esquelefante É isso aí, bem curtinho. Hoje só pra dar esse aviso mesmo daqui a um mês, mais ou menos, a gente vai estar tá... Fazendo esse vídeo. Vai ser ótimo. E vamos escolher as melhores perguntas. A gente tá com muito medo de flopar, então por favor, mandem perguntas. Mano, porque se tiver duas perguntas, só a gente vai ter que inventar a pergunta aí. Vai ser ruim. É, a mim. gente não quer flopar e nem sobrar aqui, por favor, sejam nossos amiguinhos. É, assim, ó. Se vocês quiserem, também, né? Mas. <risos> pelo. Não... É que é bom, obrigado pela quantidade de pedir os pão. É, as pessoas pediram aí. Manda aí pra gente. É. Vai ser show. Vai, valeu. valeu.